Boa tarde, como estão? Vou chamar aqui minhas coisas. E aí, boa tarde, estamos aqui de novo, não é? Isso. Deixa eu só arrumar aqui minhas coisas, para poder fazer uma boa gravação. Aí, o pessoal entrando qual está aí o quinto dia de quarentena pelo menos o meu é o quinto sexta segunda terça é quinto dia e pra você quantos dias de quarentena já boa tarde pessoal entrando Michele Kelly Adriana, boa tarde para todos. E é muito calor na sua cidade? Que aqui tá um calor, gente, muito quente, muito mesmo. E aí já Herbert é, pediu uma solicitação, uma participação ao vivo. Vamos chamar, daqui a pouquinho já chamo vocês. Dá só aqui cinco minutinhos para todo mundo entrar. Deixa eu avisar o pessoal que já estamos online Isso aí Pessoal entrando Andréia Boa tarde. Vão chamando aí, pessoal. Vão mandando esse aviãozinho que tem aqui. Vocês podem convidar pessoas para vir para a live. Vamos falar sobre profissão, né? suas dúvidas profissionais. Pode ser a respeito de é, como se inserir no mercado de trabalho ou como se diferenciar hoje com o mercado competitivo que nós temos. São várias as perguntas. Eu pus lá o postzinho e muitas pessoas pediram que eu falasse sobre ozonoterapia, sobre algumas outras terapias integrativas. Então, eu vou deixar para quinta-feira à noite. Aí, na quinta-feira, a live será à noite, como toda quinta, de costume fazemos. E vamos... É, aí eu vou escolher um tema do qual eu falarei sobre este tema, certo? Hoje continuamos ainda naquelas perguntas, tire suas dúvidas ao vivo aqui comigo, peça solicitação, mas principalmente você que tem dúvidas em relação a isso mesmo que a que falaram aqui em cima, acho que foi a Carol, Caroline, Carol Edu. Acho que é isso. Como alavancar na profissão? Isso é uma pergunta super interessante, né? O que, que eu posso fazer para me destacar como clínica, como consultório, como profissional na área da saúde estética? Não é? Quais, os, quais os, os passos que eu devo seguir para ter uma carreira de sucesso? Bom, lembro que essa era uma dúvida que eu tinha quando eu acabei de me formar. E não sabia para que lado ir, né? Não sabia se eu seguia laboratório, se eu seguia banco de sangue, que era algo que eu gostava muito. Eu fiquei bem na dúvida. Então, eu sempre achei assim, pelo menos é o meu conselho, né? Quando a gente tem dúvidas qual o caminho seguir, eu acho que a gente deve continuar estudando, investindo na, na nossa, no nosso conhecimento, no nosso desenvolvimento até que tudo fique mais claro e foi o que eu fiz naquela época foi em 96 eu entrei no, no projeto de aprimoramento profissional que é uma especialização aqui na USP em Ribeirão Preto a Fundap e fiz toda a minha especialização e minha trajetória dentro da hemoterapia bancos de sangue e ali eu fui me encontrando e fui sabendo qual caminho eu deveria seguir e Estou falando isso porque muitos continuam nessa dúvida né? e a mesma coisa aconteceu quando eu fui para estética, quando eu vim para a estética, né? eu já estava há 10 anos na parte de banco de sangue, é, hemoterapia e eu queria mudar de vida mesmo, eu queria é, ter outros negócios, eu queria fazer alguma outra coisa e estética foi algo que sempre, sempre me chamou atenção. E aí, eu pensei, poxa, vou abrir uma clínica de estética. E foi quando eu vim para essa área da estética. Mas aí também, eu fui atrás de buscar o quê? Conhecimento, me estruturar e ver qual, dentro da estética, o que seria importante para mim, como profissional da saúde. E aí, uma longa história que eu conto para vocês outro dia. Mas, respondendo aí essa pergunta. É, sobre como se desenvolver profissionalmente, eu sempre digo isso, invista em cursos, invista em, em procurar conhecimento, em procurar é, se diferenciar no mercado, até você ter uma certeza pra, por qual caminho você deve seguir, principalmente porque existem várias vários meios de você hoje estar atuando né, dentro da estética, você pode ter o seu consultório, pode trabalhar pra, para alguém, você pode ter parcerias, né, enfim. E qual será o melhor? Você nunca vai ter certeza se você não experimentar, se você não sentir qual ser qual é o melhor projeto, qual é o melhor negócio para você, para a sua cidade, para a sua realidade, porque existem diferenças, né, principalmente regionais. Então não dá pra gente. Simplesmente dizer, ah, segue esse caminho que vai dar certo. Não, de repente, para você, o teu caminho não vai ser exatamente esse. É algo que você tem que buscar. Buscar como? É conhecendo a área, conversando com pessoas que estão na área e tentando fazer a sua trajetória. Eu sempre digo que a gente tem exemplos, né? A gente tem inspirações, a gente se inspira em pessoas e isso nos dá uma certa, isso nos dá uma certa força é, em relação ao, ao que a gente faz. E essa força nos direciona. Então, eu sempre tentei me inspirar em pessoas que estivessem é, além de onde eu estava para eu poder alcançar o que eu desejava. E graças a Deus deu certo. Então, para se destacar profissionalmente... Primeiro tenha certeza do que você quer fazer e do que você está né trabalhando para que para que isso aconteça aqui meu microfone aqui não tá bom para que você tenha certeza Opa, isso. estão me ouvindo bem para que vocês tenham certeza do que vocês estão fazendo né para poder seguir um caminho teu que não vai ser o caminho do outro tá? não sei se eu respondi um pouquinho mas é que a caminhada não é fácil, né? É uma jornada difícil. E cada um tem a sua história, cada um tem a sua, a sua, o seu propósito, a sua missão. E né? a minha, meu minha jornada, meu caminhar, é, não, for, não vai ser o mesmo de outras pessoas. Então, o que eu consegui, o que eu desenvolvi, o que eu fiz, o que eu... É algo que eu... foi o meu caminho. Eu posso... eu gosto de orientar, ajudar, mas você tem que saber qual é o teu caminho. Sentir. né? E a gente sente né? se a gente está fazendo a coisa certa ou não. E eu tenho certeza de que quando tudo está fluindo, é porque está dando certo, é porque você está no teu caminho. Então, não desista. Persista. Né? Dificuldades sempre tem. Dificuldades pedras no caminho, gente querendo puxar o tapete, isso sempre vai ter sempre, né mas a gente não pode desistir a gente não pode é, mudar de, de trilha segue aquela trilha e se você já escolheu a estética e você já é um profissional da de saúde dentro da estética então você já tá com meio caminho andado você já sabe o que é isso, você sabe que gosta disso, ótimo agora o que você precisa fazer buscar diferenciais buscar ser um profissional mais competente dentro da sua da sua escolha acho que isso é o fundamental bioestimuladores para melhorar é a melhor região de glabela você indicaria qual tipo de bioestimulador e qual a diluição para uma pele de 40 e 50 anos depende muito do que você Depende, bioestimuladores é disponível com você, mas eu gosto muito da, do Sculptra, gosto muito da, da região de glabela, gosto muito do ácido hialurônico tá? Mas depende muito da glabela, eu faço um tratamento combinado com toxina botulínica, com CO2 fracionado, com bioestimuladores... Menos, preenche, menos preencher menos preencher, bioestimular tudo bem, mas menos preencher, não, não recomendo e não faço preenchimento de glabela. Até porque com os métodos que a gente que eu uso que a gente usa na clínica, a gente não tem essa necessidade de preencher a glabela, a gente consegue recuperar muito bem sem ter que fazer um preenchimento. Então, existe assim uma série de possibilidades e combinações, protocolos associados para melhorar essa região de glabela, menos preencher, tá? Não recomendo o preenchimento de glabela de jeito nenhum. Tá, vamos às perguntas profissionais também. Sou graduada, estou graduando, se eu sou graduanda e conseguir um estágio extracurricular na área de biomedicina estética ou conseguir habilitação provisória pelo conselho, Entendi. Se você é graduando, se você conseguiu estar de 500 horas, você pode conseguir a habilitação, sim, pelo conselho. Foi o que eu disse outro dia. Você consegue a habilitação, mas você não é uma especialista. Você não é especializada ou especialista em biomedicina estética, pois especialista apenas quem faz a pós-graduação, ok? Você pode ter. Fazer as 500 horas. Eu tenho... Estagiários que fizeram 500 horas comigo na graduação e saíram habilitados em biomedicina estética. Porém, não são especialistas em biomedicina estética, tá? Só se atente a isso. E acho que você pega a, a, a habilitação definitiva, não é a provisória. O Conselho de Biomedicina não tem, é a definitiva. A provisória é só para quem tá com declaração de conclusão, é esperando o certificado. A hora que entrega o certificado da, da conclusão da pós, pega a definitiva. Tenho muita vontade de especializar em estética. Venha, Joyce. Venha se especializar em estética. Adoro hidroxopatita de calça, também com bioestimulador. Muito bom também. Mas eu ainda, para essa região de glabela, uso bastante o ácido hialurônico para bioestimulação e para eh, skin buster. Associado a, a diversos protocolos que a gente tem, certo? Vamos às visualizações. Quem tem aí interesse em participar é, aqui por vídeo? Pede aí, solicita aí. Magda, você quer participar por vídeo? Vamos lá, vou te chamar, hein? Obrigada, Adriana. E esperando, esperando a Magda aceitar aí. Aceita aí, Magda, a visualização. Hum, temos que aceitar. Biomédico pode ser chamado de doutor, sim, pode. Biomédico, farmacêutico, enfermeiro, tá bom? Podem. Pois eu tenho um artigo que eu escrevi, não sei se está no meu blog, onde que está que fala sobre isso. Depois eu compartilho com vocês. A Magda não, não aceitou, vamos chamar outra pessoa aqui. Para participar ao vivo com a gente. Vamos ver, surpresa. Vocês têm que ficar atentos aí, né gente? Obrigada, Carol. Postagem de antes e depois é muito relativo, nós biomédicos não podemos fazer, tá? Gente, pessoal, não está quem quer participar aqui, deixa o outro levantar a mãozinha aqui, quem levantou a mãozinha eu vou chamar, tá? Mas aí vocês têm que aceitar e perguntar aqui ao vivo. Sou ex-aluna da professora Ana, pela da é, Curitiba 21. Indica a instituição. Ótimos professores, saudades da aula. Obrigada, muito obrigada. Turma Curitiba 21. Bom, deixa eu chamar quem me pediu aqui em cima. Se a pessoa está online. Vamos aproveitar, gente. Amanhã eu não farei a live às 4 horas da tarde. Amanhã não farei live nenhuma. Tem alguns compromissos aqui online. Muitas coisas, gente, eu não parei hoje o dia inteiro e acordei super cedo hoje, mas não, não consegui parar. Estive aqui fazendo várias coisas e amanhã eu tenho uma agenda cheia de compromissos aqui. Tá escuro... Quem que aceitou Está online, está ouvindo? Uma pessoa, chamei aqui Michel, acho que é Michel Cortando a transmissão É a minha ou é de vocês? A minha transmissão está cortando? Aqui a internet está ok Deixa eu ver aqui algumas coisas gente, acho que tá todo mundo na internet e aí, que tá começando a ficar meio que lentinha pelo menos a minha aqui no prédio não né? posso sair de casa? Isso tá difícil isso aqui hoje, o pessoal não tá conseguindo conectar não Vamos ver. Vamos na tentativa aqui, né? Você aceita, Tiago? Acho que é o Thiago que eu chamei aí agora. Tem que aceitar. E está, Ah, tá caindo, gente. Tá difícil. Tá difícil. Quem tá disponível aí pode chamar que eu mais fácil. Falar mais alto. Tá muito baixinho? Gente, eu tô... tô... bem alto aqui Deixa eu tentar aproximar mais Deixa eu ajeitar aqui era Nossa, muita coisa, gente Olha, já não dá Mas pra fazer live de casa Olha Tendo que ir para um outro lugar daqui a pouco Deixa eu tá melhor isso, fica mais perto, né? Bom, então vamos falando aqui dos assuntos até alguém me chamar Fotos de antes e depois Podemos ou não? O biomédico não pode, né? Nem pensar Nem foto, nem, nem vídeo, fazendo procedimentos Nada disso O biomédico, ele pode fazer o quê? Só utilizar fotos de artigos científicos Ok? Isso você pode se algum artigo científico tiver foto de antes e depois, você pode utilizar. Agora, é, fotos nossas de pacientes, nem pensar. Biomédico pode fazer aplicação de anestesia introral De jeito nenhum, queira me matar do coração, né? Falar que biomédico tá fazendo isso, porque não pode, biomédico não pode fazer isso. Se algum biomédico quiser discutir comigo, tudo bem. Estou aberta à discussão, mas não pode. Tá? É, uma que bloqueio faz parte do, do ato médico, tá? Só médico pode fazer bloqueio e dentistas, ok? Então não podemos fazer bloqueio. Pode fazer uma anestesia é, pápulas anestésica ao redor do lábio? Pode. A gente faz isso na intradermoterapia, utilizamos é, anestesia na intradermoterapia, então podemos utilizar. Ao redor dos lados também, mas. Aplicação introral Não. De forma alguma. tem gente me ligando. E aí eu coloquei: estou na live. Gente, tô me ligando aqui, não pode. É... O que mais? Biomédico pode atuar em laboratório de análises clínicas? Pode. Biomédico pode atuar sim em laboratório de análises clínicas. É... E anestesia do infraorbitário e estoral? Não pode também. Ariadne, não pode, porque na verdade não é uma anestesia, é um bloqueio, né? Quando você pega. O infraorbitário você vai bloquear, então, o bloqueio não pode, como eu disse. Se você for fazer pápulas intradérmicas de anestesia, tudo bem, mas bloqueio de forma alguma. Bom, minha filha está na live aí, a Bruna, e ela me liga e esqueceu que estou na live. Olha só, né? Isso que é. Saudades, quarentena, filha até liga para gente, olha só. É, anestesia local também, é, na verdade a gente fala que a gente, a gente faz pápulas intradérmicas para dar uma anestesia temporária, tá? Então... Não deixa de ser uma anestesia, mas também não é, uma... não é um bloqueio. A questão é o bloqueio. Agora, você vai anestesiar com gel, com creme, pápulas intradérmicas, tudo bem. Não tem problema. Tá? Vejo necessidade mais para o preenchimento de algumas regiões. E não é em todas as regiões e nem em todos os preenchedores preenchimentos, porque tem preenchimento que você... Pensa, ah, vai doer, vou ter que fazer um bloqueio E pelo contrário, o bloqueio vai te atrapalhar é, O bloqueio vai, ter, vai te atrapalhar na progressão do seu, do seu procedimento Porque se o paciente sentir né, dor Quer dizer que você está no, no, no plano errado Então a dor ela é um sinal de segurança para você ah, não é que a gente queira que o paciente sinta dor. É que não dói mesmo. O procedimento, quando ele é feito corretamente de algumas determinadas regiões, como por exemplo, preenchimento do zigomático, preenchimento da mandíbula, não é para doer. Doeu, você está no plano errado. Então, quando o paciente está bloqueado, você vai ter um equívoco. Você não está sentindo dor, você está no plano errado, está preenchendo errado, e aí o que, que acontece? você vai ter um pepino lá na frente, você ter uma, vai ter uma complicação lá na frente. Então, a gente ensina, dentro da minha metodologia, fazer tudo sem bloqueio, tudo sem anestésico, a não ser anestésico tópico, e os pacientes não sentem dor, voltam. O lugar mais chatinho, que dói, que não tem jeito, é boca, mas mesmo assim, a dor, quando você começa a, a ficar craque com a sua mão, alterabilidade. A dor é tão rápida e tão pequena que é suportável. Daí seis meses o paciente está novamente querendo peixe boca. Não tem problema algum. Tá, vamos lá. É, um biomédico pode se intitular doutor fulano sem doutorado? Pode sim, pode sim. Todo graduado, eu falei que eu vou disponibilizar para vocês um artigo. Todo graduado na área da saúde tem por algumas questões o direito de usar o doutor, o DR na frente, tanto que na nossa carteirinha do CRBM vem DR na frente, tá? Só você lá na sua carteirinha, isso não é errado, tá? O doutor do doutorado tem uma outra conotação, o doutor para profissionais da saúde é uma outra, eu vou separar aqui e faço uma live falando disso assim, com tudo, para vocês poderem ficar bem certos em relação a isso, Voltando aqui, pápulas com anestésico posso anestésico da intraderma. A que você usa no intraderma, ela pode ser, ser utilizada, entre outros. Tem cursos online, sim, pelo NEPUGA. A gente vai disponibilizar alguns cursos para vocês também. Tá? Já estamos em processo de é, finalização de algumas coisas para poder disponibilizar para vocês. Tá? Tem cursos, sim. É, qual o preparo de um biomédico Na ocorrência, primeiros socorros Caso dê errado No momento do procedimento Bom CBB CB Brasil Isso vai muito de cada Profissional, né? Tanto o biomédico, quanto o farmacêutico, quanto o enfermeiro Se ele está fazendo um bom curso Uma, uma boa pós-graduação Um bom Ele está com bons professores Ele vai se preparar para isso então existe preparo sim, respondendo a tua pergunta Aí vai muito de cada é... Isso aí vai depender muito de cada profissional, né? Tem que se preparar é... O que mais? Alguém vai participar ao vivo? Alguém tinha me chamado, mas agora caiu aqui a... Ah, a... que chamaram? Deixa eu ver. Jéssica, deixa eu ver Jéssica Marcelino. Vamos lá, vamos ver se ela, vem, se ela vai participar também. E aí, Jéssica, está me ouvindo? Caiu. O pessoal sai, o pessoal fica meio com vergonha, aperta errado aqui, né? Bom, mas tudo bem, vamos continuar aqui. A prescrição, podemos prescrever? Adri Ariadne, podemos, prescrições de, depende, né? Prescrição do que, podemos prescrever o que? Tem, tudo que tá, está dentro da nossa resolução da biomedicina, podemos sim. Tá? Então, você tem que seguir o que tem dentro da resolução. É, mais cosméticos... Alguns tipos de fitoterápicos, tudo isso a gente pode. As próprias intradermoterapias, tudo isso a gente pode. Os medicamentos que a gente utiliza em clínica, dentro da clínica, tudo isso é solicitado por nós. Tudo isso é de acordo. Assim como a enfermagem, a farmácia também tem as suas seu âmbito de atuação dentro dessa questão de prescrever é, componentes, produtos estéticos dentro da nossa área, dentro do que nós fazemos. É, de pós-graduação que daria início mês que vem. As aulas, a gente está aqui, estamos, ficamos amanhã toda em reunião, eu e uma parte do, da equipe de docentes. Para justamente definir em relação às aulas E vocês não perderão o prazo final para a conclusão da pós-graduação Isso é muito importante Então a gente vai manter o início das aulas A gente vai manter todas as aulas Só que a gente vai fazer vídeo-aulas A gente vai fazer aulas virtuais Para vocês não perderem o tempo de conclusão da pós-graduação E quando tudo, se... tudo voltar ao normal quando tudo voltar ao normal, quando as, a, nós pudermos ir pessoalmente, presencialmente para a sala de aula, aí a gente vai fazer as práticas em sala de aula. Por enquanto, toda a teoria da prática vai ser dada através de aula virtual. Então você vai estar recebendo próximo da sua, da sua aula, continue seus estudos, baixe material com 15 dias de antecedência, estude o material porque no dia da tua aula... Você terá o professor online numa sala com você Fazendo o que ele faria lá na sala de aula presencialmente Então toda a parte de teoria da prática E toda a parte demonstrativa do professor Vai ser feita durante é, a aula virtual Que é liberada, foi liberada e foi exigida, inclusive é, Pelo MEC né? Liberada para que as faculdades, as pós-graduações pudessem utilizar este recurso como hora presencial, tá? Então fica aí o recadinho para nossas, nossos alunos. E você que não é aluno e quer ser também, pode se matricular, vamos ter as aulas começando inicialmente, até porque a gente tem um, dois módulos iniciais online sem problema algum, tá bom? Você pode se matricular, não perca tempo, porque tudo isso vai passar... E as pessoas vão continuar se cuidando Vão continuar buscando Por procedimentos estéticos Para ficarem mais bonitas Se sentirem melhor Terem uma autoestima mais elevada né? Estarem bem consigo E né, com o ambiente que lhe cerca Então tudo isso é passageiro A gente tem que ter isso em mente É passageiro Por mais que Estamos aí, né, vivendo também uma crise econômica E vai começar a partir de então, desde então né, A gente não pode se abalar com isso E tenho certeza que cada um vai buscar uma solução Para que seu negócio prospere, para que as coisas deem certo tá? A pós podia ser quatro anos, não tem problema, Cris Quando você acabar essa pós de saúde estética Você vai fazer a pós de saúde integrativa Aí você fica mais um ano com a gente não tem problema algum. Aí depois, quando estiver acabando aquela, a gente coloca uma outra para você fazer. E aí você pode ficar aqui 4, 5 anos sem nenhum problema. É isso é o que a gente mais quer. Que vocês permaneçam e fiquem com a gente em vários outros cursos. Deixa eu ver mais perguntinhas aqui. Só o módulo de seminário que a gente não vai conseguir fazer online. Não tem aula virtual? Não tem como. Então... Para os módulos de seminários, a gente está aguardando, assim que liberar, a gente consegue fazer a, o módulo de seminário clínico, tá? Mas o que a gente puder adiantar de conteúdo no online, a gente vai adiantar. A gente vai fazer a reunião com os professores de seminário clínico ainda essa semana, para acharmos uma solução, tá? Então, fique aguardando. Vocês que estão no módulo do cenário clínico, porque a gente vai buscar uma solução para vocês. Então, alguma coisa a gente vai fazer para ajudá-los, sim. Sem problema algum. E não atrasar a conclusão do curso de vocês. Isso é mais importante. Tá. E quais são as estratégias para contornar a crise? Essa crise que está começando, né, Matheus? Estratégia, primeiro. Você já tem público, você já tem clínica, você já atende, você tem... Primeiro, não perca o contato com o seu público, não perca o contato com as seus clientes, com os seus clientes. Você é um profissional da saúde. Antes de ser da estética, você é da saúde. E agora é da saúde estética. Então, mantenha seus pacientes, sei lá, faz uma lista de transmissão para os pacientes... Passe todo dia, ou duas, a cada dois dias, uma mensagem para eles, um cuidado que eles possam ter em casa, né? Sem precisar ir na sua clínica, sem precisar gastar, não pensa em querer ganhar dinheiro com eles agora Pense, pense em oferecer algo para eles, que eles vão, vão sentir valor naquilo e sabem que não estão te pagando nada por isso E pelo contrário... Olha só o doutor se preocupando comigo, se preocupando com a minha alimentação, se preocupando com a minha higiene, se preocupando com meus familiares. Conheça melhor seu paciente, fidelize ele, não só pelas que você oferece na sua clínica, mas pelo contato que você tem com ele, pela proximidade e pelo que você pode oferecer para ele neste momento de dificuldade, porque se para nós, né, que somos profissionais da saúde, é difícil, é complicado, imaginem vocês para uma pessoa leiga, que não é da área da saúde ou que não tem um familiar da área da saúde, enfim, pode estar fazendo muita coisa errada e aí entra você com a sua preocupação como profissional da área em ajudá-lo, em passar orientações, cuidados, que quando tudo isso passar e esse paciente precisar de algum procedimento estético, seja daí um mês, daí dois meses, daí um ano... Ele vai te procurar, ele vai se lembrar do da atenção que você deu neste momento de desespero para ele também. Você tá ruim para gente, imagina para quem não é da área, né? Então a gente tem que se colocar muito no lugar do outro. É... Sobre o chat, o chat ontem foi muito bacana. Compareceram algumas pessoas, Bom, bastante até, né? Mas é que vocês têm que Logar no Nepuga. Aí depois vocês vão lá na página Inicial do Nepuga E coloca Tem lá um íconezinho Quarentena com doutorando Depois eu vou fazer um tutorial no, lá no History E deixo para vocês, tá? E aí você clica ali e consegue entrar Foi chat Ontem, hoje vai ser com vídeo Estarei lá às 5 horas Hoje vai ser às 5 horas Acabando aqui, eu já entro lá é, Vamos falar de algum assunto voltado a pós-graduação de vocês e não perca, mesmo que você tenha algum compromisso hoje às 5 da tarde para fazer em casa, tenta assistir ou participar, tira suas dúvidas, aproveita para tirar aquelas dúvidas que você leu no material não entendeu, ou que você tem, podem tirar qualquer dúvida, principalmente as dúvidas relacionadas à pós-graduação do tipo... Conteúdo mesmo, olha, não entendi, vi o vídeo da diluição que está lá, módulo de Etávias 2, não entendi isso ou aquilo, por que, que a senhora faz assim? Que... Enfim, podem perguntar tudo que vocês quiserem ali. É, eu vou entrar em vídeo e se tudo der certo, vocês vão poder falar também com a minha autorização. Então, se alguém tiver algo para perguntar, a gente vai usar o chat do lado e se não der para falar no chat ou se eu achar que é uma coisa interessante O suficiente para a gente poder expor e conversar ali A gente, a gente abre o, o bate-papo por voz para vocês Também depende muito de quantas pessoas estiver, estarão online tá? Só não entrem com a câmera de vocês, porque senão o servidor não aguenta tá? Quem vai ficar com câmera sou eu e vocês vão entrar ouvindo e me vendo, certo? Um conselho para a nossa turma é, Curitiba 24, que vamos iniciar na carreira da estética logo após essa quarentena. Bom, o conselho para vocês da turma Curitiba 24 é que não se desesperem agora. Fiquem, continuem no foco de vocês, continuem fazendo, estudando, se preparando. Se está montando consultório, se está montando clínica, continue nos planos, não saia dos planos. Porque quando a gente sai dos planos, a gente desiste de um sonho, a gente vai ter um caminho muito mais difícil pela frente. Se tento com os planos e com o nosso sonho já não é fácil, imagina quando você desiste de tudo e tem que começar de novo. Então não fique pessimista, não fique para baixo, não fique down. Pelo contrário, fique otimista, positivo, tá? tome todos os cuidados e tome todos os cuidados e continue, continue no seu planejamento, não, não, não fica atrasando suas coisas, não. Isso tudo vai passar e vocês terão o sucesso que desejam, com certeza. Tá? Então, não precisa ficar desesperada, não. O conselho é esse. Sigam os planos de vocês. sim é... Assim, é muito... Bom, falar gosto muito de falar dessa questão de planos Essa questão de persistência Porque por diversos motivos na minha vida Meus planos foram interrompidos <risos> Por diversos mesmo Parece que é engraçado, né? Porque a gente fala, poxa é, A gente quer planejar algo E acha que tudo vai dar certo Mas nem tudo é na, da nossa nossa vontade Ou do nosso modo ou do nosso jeito Esses dias mexendo aqui nas minhas coisas, né? Porque a gente começa a mexer Eu achei uma carta Que eu escrevi para os meus pais Em 1995 Eu estava na faculdade Eu escrevi em julho de 1995 Eu até gravei, li a carta Gravei um áudio lendo a carta E quando for o momento eu vou mandar o áudio para eles Não mandei ainda Mas, gente O que eu escrevi naquela carta Aconteceu e aconteceu, não foi, não foi logo depois da carta, foi um tempo depois daquela carta. Então eu escrevi uma carta e tantas coisas aconteceram depois daquela carta, mas a mensagem principal hoje ela é uma realidade. E olha só, o universo foi trabalhando para que tudo aquilo que eu escrevi ali no fundo do meu coração, com o amor mesmo, pudesse se concretizar. E se concretizou, só que eu fiz, dei um caminho, fiz uma, um caminho totalmente diferente do que talvez eu estivesse pensando no momento que eu escrevi aquela carta Então a vida é assim, a gente tem nossos planos, a gente não pode desistir deles, só que a gente precisa respeitar também Porque nem tudo vai ser na hora que a gente quer, às vezes, como eu disse ontem, você tem que dar um passinho para trás, para dar dois, três para frente e seguindo, e caminhando Você não pode sair do teu plano Eu tinha um plano Quando eu escrevi aquela carta, eu tinha um plano Meu plano estava bem certo ali Eu disse que eu ia vencer E eu venci né? Então assim, e eu venci Não só hoje, mas todos os dias Depois daquele dia que eu escrevi aquela carta Foi um dia de, que eu venci alguma coisa Para eu alcançar o que eu alcancei Então assim, não é... Não é uma coisa, não é uma matemática, né? A vida não é uma matemática A vida, ela é um momento E você precisa ir sentindo E acompanhando e vivendo E acreditando E eu acho que eu sempre acreditei demais Vou chamar agora uma pessoa Vai entrar, né? Eu sempre acreditei demais no que eu queria Então eu sempre fui muito firme Em seguir os meus propósitos Em ter a minha Me manter firme no meu propósito Eu não, não, não desviava tão fácil assim não tá? e depois daquela carta dois meses depois eu sofri um acidente de carro super grave gravíssimo muito grave mesmo faltava só seis meses para terminar a faculdade e ninguém sabia se eu ia terminar ou não a faculdade então olha só quantos empecilhos que eu tive na minha vida eu não me abati não desisti não deixei para lá pelo contrário eu acho que cada tropeção que eu levei, cada pedrinha que eu tropecei e que eu tive que tirar no meu caminho Me deu força para eu continuar adiante, para eu continuar em frente Então não, não desisto fácil não, tá gente? Tanto que eu tô aqui tentando chamar uma pessoa e não tô conseguindo né? Ninguém consegue conectar nesse, nessa live hoje Mas estou aqui confiante de que vai dar certo Graças a Deus... Tem muita coisa que a gente não conta, porque não é o, não é o momento. Mas tem muita coisa que faz parte né, da vida e que a gente é, tem como lição, tem como história, tem como vivência. E graças a Deus, né? Porque é isso que faz a, a gente ser quem a gente é e como a gente é e poder ajudar as outras pessoas. Porque, não imagino, se a gente não conseguisse se a gente não conseguisse ajudar quem tá aí do outro lado. Não consegui falar com ninguém aqui hoje, né? Difícil. Vou tentar chamar uma pessoa aqui. Peraí, aí. Vou chamar a Sandra. Sandra Martins, porque é minha fã, então vou chamar você. Né? Para participar aqui. Vamos ver se ela vai aceitar. E gente, tá um calor nesse escritório, não posso ligar meu ar que ele faz um barulho imenso. Horrível, né? precisando colocar um ar novo aqui. E eu fico aqui no calor para fazer a live com vocês. Aí a pessoa não entrou. Bom, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. O que eu considero importante para você que tá aí vindo para essa área? da estética, principalmente com tudo isso que está acontecendo, né? Você ainda nem entrou no mercado e tá aí com a receio, caramba. O que, que vai ser de mim agora? Eu penso que não é fácil, até pra quem já tá no mercado. Pode estar difícil pra você imaginar pra quem está no mercado. Porque eu conversando com uma pessoa hoje, ele me falou que tá com a clínica fechada, sem pacientes... Tendo que pagar aluguel, não está não tá recebendo dos pacientes, também está sem aula, e, enfim. Então, é uma cascata né, de acontecimentos. Mas está ruim. Se você pensa que está ruim para você que ainda não começou, imagina essas pessoas que já têm seus negócios abertos e tem que mantê-los. Mantê não está aberto ao público, mas está lá funcionando. Pelo menos o aluguel e a luz vai ter que pagar. Não é assim negociar lá com o seu... Com, né, se não for seu ou se você não tiver como negociar com quem você, com o imobiliário, com quem você aluga Então é difícil Por isso que não, não chorem ainda antes do, do momento certo Se preparem, façam é o quê? É, façam toda essa parte de positividade Estudem aí o que vocês conseguirem estudar Tirem suas dúvidas o máximo que vocês conseguirem tirar Como eu disse, logo, logo tudo isso vai estar passando E por mais que tenhamos aí uma recessão, uma dificuldade financeira A gente é forte, né? Somos brasileiros A gente vai conseguir, vai superar Somos criativos e vamos conseguir dar a volta por cima né? Já passamos por tantas outras coisas piores, na verdade? Milena de da turma BHZ 43, você saber se o estágio pode ser em um consultório odontológico, sendo que RT dentista tem especialização em análise facial. Olha só. Para nós, instituição, o estágio pode ser, não tem problema algum, porque você vai ter as horas de, as horas de injetáveis com a supervisão técnica, tá? Isso é importante, você não pode ter sem a supervisão técnica. Só não poderia se fosse um estágio regulamentado, um estágio de faculdade, de graduação. Aí teria que ser um profissional da mesma profissão. Mas nesse caso, é, você pode, como eu disse, você pode fazer com fisioterapeuta, com qualquer outro. Só que você só vai poder fazer aquilo que eles podem aplicar mediante a profissão deles, como a RT. Então o dentista só pode fazer, tá? Então você não vai fazer nada de corporal. O fisioterapeuta só pode Tipo a carbox de injetável Ainda não faz as outras injetáveis Então você vai poder fazer toda a parte de eletropia Todas as outras limpeza é, Hidratação facial Tudo que o fisioterapeuta faz Lasers, tudo isso Só que não vai fazer os injetáveis exceto a carboxterapia Então aí você vai ter que respeitar Os limites da profissão do RT Da clínica que você está estagiando Gostaria é de fazer a pós em estética, mas sou virologista e essa é uma área tão diferente para mim. Viridiana, não tenha problema, temos aqui outras virologistas que hoje são biomédicas estetas, não tenha medo disso. Não, eu era da hemoterapia, hemoterapeuta, tipo trabalhava no banco de sangue, hematologista. A Ana Carol, que é nossa professora, ela também é virologista, então assim. Não tenha problema, não tenha medo não. Tem oportunidade para todo mundo. Bom, vamos ver se você consegue entrar, que estamos nos últimos 10 minutos, rapidinho, nossa. Não dá. Pessoal, tem gente tentando querer entrar aqui, mas não dá. É o seguinte, é... não tenha medo. Acho que todos os profissionais que são da área da, da saúde, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, médicos, fisioterapeutas. Quando vem para a estética, você vai utilizar o que você já conheceu nessa área toda, né? nessa sua vivência toda, nessa sua formação toda, e vai complementar com as questões específicas da estética. Então você não vai perder nada do que você usar, tudo que você aprendeu até agora, e vai aprender mais, vai conseguir conciliar e conectar com a estética coisas até da própria virologia, até da própria... É a área básica que você vem, você vai relacionar fala, Nossa, nunca, nunca pensei que isso tinha a ver com estética também, tá? Então, venha. Não, as aulas online conversa, começam esse final de semana, Tamires. Agora, sábado e domingo, já teremos, inclusive, eu estarei dando aula para as turmas de injetáveis 2, tá bom? Sábado e domingo. Por isso que eu não terei live no sábado e no domingo, porque eu estarei em sala de aula. Olha só. Dando aula pra você, que vai fazer injetáveis dois esse final de semana Vai ser comigo Tá vendo? O que uma quarentena não faz com a gente? Faz a gente até se movimentar Isso aí é... Sou biomédica pensando se tem público Tem público sim Um bom profissional sempre tem público Não tem público pro mau profissional Não tem público pra aquele profissional, sabe? Quadrado, para aquele profissional reclamão, que não corre atrás das coisas Para aquele profissional preguiçoso, para aquele profissional incompetente Para isso não tem público, mas para profissional competente e que sabe e se prepara tem público sim é, A enfermagem estética em continue continua em abril também, sem problema algum Olha aí, os alunos colocaram tanta energia para ter aula comigo, a Ana Carol falando. Aí vai lá, vai ter, né? Vai ter, né, Carol? Vai ter aula contigo. A Carol vai estar online também esse final de semana. Isso aí, gente. Estamos aqui preparadíssimos. Né? Sábado e domingo estaremos em sala de aula. Vamos fazer uns prints aqui para mandar para vocês. Tá... É... É a vida, estamos nos adaptando e isso vai ser uma, uma fase boa Depois de toda a guerra, depois de, toda, de todo o problema grande mundialmente Que afetou o mundo todo, olha os saltos de evolução que tivemos Então imaginem né? que teremos, teremos saltos de evolução também a partir dessa pandemia Tenho certeza, tenho certeza mesmo como vai ser a aula de farmacologia que deveria ter acontecido no final de semana passado em BHZ? A gente vai repor para vocês já uma parte online e depois vocês vão ter aula normalmente, tá? Essa turma de... do final de semana passado vai ser convocada para ter aula esse final de semana também, ok? Foi muito bom você comentar aqui, Helena, porque a gente vai mandar o comunicado para vocês, tá? Viridiana é uma da aula, vai fazer a pós, vem assim, vem assim, depois uma futura professora nossa, por que não? Passaremos por crises? grandes, Passaremos, né? Uma crisezinha vamos passar sim, se é grande ou não eu já não sei Não sei como que o povo vai voltar, né? Mas uma, uma, uma crise, não só a estética, gente, todos, a todas as áreas passarão é... Restaurantes, lojas, os shoppings, é, todo o comércio, toda a parte de produção de produtos, de roupas. Hoje eu vi um vídeo, né? De um... Ele tem uma, uma confecção falando para a gente comprar apenas, vocês viram esse vídeo? Falando para a gente comprar apenas roupas fabricadas no Brasil. Eu acho justo para a gente ajudar a economia brasileira, eu acho justo. Agora, depois de tudo isso, você vai lá, se compra uma roupa, você vai na etiqueta Made in China. Dá vontade de queimar a roupa, não dá? Eu tenho. Não quero nada Made in China, hein, gente? Por favor. Poxa, vamos valorizar aqui nosso, nosso, nossa indústria, nossa produção nacional, não é? Vamos comprar coisas que sejam produzidas aqui no Brasil, que sejam... Para que valorizar as coisas de outros países? Nossa, está passando por crise são 10 milhões de famílias que dependem dessa indústria têxtil. Imagina, 10 milhões de famílias, gente. Muita gente, muita gente. E a gente comprando roupa de fora? Bom, nem roupa dá para a gente comprar, né? Porque não dá, mas pensem nisso. Não só roupa, mas várias outras coisas. Um beijão para todo mundo. Muito obrigada aqui pelas mensagens. A unidade para obtermos CRBM, é normalmente realizando as inscrições no conselho do site, após terminar a pós, essa dúvida. Se você ainda não está inscrita no conselho, assim que terminar a pós, você vai se inscrever no conselho e vai entrar com toda a papelada para pedir a sua habilitação, ok? É, bom, as aulas teóricas da pós serão online? Sim, falei que agora há pouco vai ter... Da, da aula presencial de vocês, toda a parte prática teórica, teoria da prática que vocês têm lá, muita teoria da prática antes de ir para a prática, tudo isso vai ser aula virtual. E a prática vai ser é, presencial, ok? Mas tudo para não atrasar o, o, a conclusão da pós-graduação de vocês. Olha só, a Ana Carol Fazer uma piadinha aqui com a gente, né, Ana? Se esse vírus É made in China, imagina se fosse original É, mas é o made in China original, né? Porque veio de lá <risos> Mas entendi Bom, nada de roupas made in China, hein, gente? Nada ah, Não vão ficar aí desesperado Entrando nas lojas virtuais querendo comprar as coisas Também não, viu? Economiza aí a grana para quando voltar E as... A, a, as... Atividades normais, você poder investir na sua área, na estética Não vai gastar dinheiro à toa, não né? Comprando coisa que você nem vai usar por enquanto E nem sabe se vai chegar, né? A gente nem sabe contar os transportes tudo isso é... Natália, não entendi a sua pergunta Mas a gente vai receber tudo explicadinho por e-mail Não se preocupe, tá bom? Pessoal, tá chegando ao final aqui da live Já deu aqui 54 minutos Já falei bastante coisa aqui, né? As nossas aulas serão... Não, é, a Catiane não faz isso. Ele vai dengue para lá, deixar lá para eles. Oh, aqui em Ribeirão Preto, antes desse surto da, da, do Covid-19, tava um surto de dengue. Até pararam de falar da dengue, gente. Até pararam. A gente morrendo por causa de dengue. E agora, esse surto, né? Infelizmente. É porque... É uma coisa, a gente tem que ficar um pouquinho livre. Ontem eu assisti outro filme, Epidemia, não quis postar aqui não para deixar os hipocondríacos e os assustados com medo, mas assisti Epidemia. Muito legal também, mais antigo tudo, mas a transmissão é bem parecida com o do Covid-19, por gotículas, espirro e. Nossa! Quem não assistiu Epidemia, assista. É bem antigo, mas assista, para se lembrar. Né? Ainda bem que o Hollywood teve essas, a ideia de fazer esses, vi, esses filmes né? Que a gente achava, nossa, que exagero Pelo menos o povo hoje tem como se, é, se preparar né? Falar, olha lá como que eles, que eles usaram, como eles usaram Vamos usar também Então, bem interessante Bom, a última resposta aqui, Ana, fazer pós inestética implica só em montar consultório, tem outros ramos? Tem outros ramos, sim, a gente pode falar disso numa outra live, como, por exemplo, trabalhar na indústria. Também é possível, Aí tá? E tem muitas indústrias contratando, indústrias de equipamentos, de várias outras coisas. A gente precisa encerrar, senão ele cai, eu não consigo compartilhar depois e nem deixar salvo aqui. Então, grande beijo, amanhã não tem live às 16 horas. Mas quinta-feira teremos, só que quinta, às 8 da noite, não se esqueça, tá bom? Um beijo e vocês poderão me chamar na sexta. Sexta farei uma live aqui às 16 normalmente, certo? Tchauzinho, até quinta às 20 horas.